Você possui um notebook em casa, com webcam, ou um computador com webcam qualquer? Sim? Então você tem tudo o que você precisa para produzir videoaulas excelentes e de qualidade. Quer saber como? Então fica comigo! Olá, eu sou o professor Rodrigo, do Matemática Pop, eu sou professor do IFRS Campus Ibirubá, eu queria começar falando para vocês um pouquinho desse curso para saber o que em primeiro lugar, o que você vai aprender para quem é esse curso. Então, ele, apesar de ser para qualquer um que queira produzir conteúdo para internet ou vídeos, videoaulas, enfim, ele é sim para aquele professor que nunca gravou uma vídeo aula ou aquele professor que nunca fez esse processo de gravação, ele vai sair desse curso, o objetivo é que saia desse curso, sabendo produzir uma videoaula simples, mas dependendo da criatividade, uma aula bem interessante para os seus alunos. A ideia é aprender algumas noções básicas de gravação, a produção e depois até uma edição. Tá? Eu vou passar pelos elementos de produção de então nós vamos abordar nesse curso a questão da ideia do projeto roteirização pré-produção gravação e ainda uma edição final do vídeo porém eu quero chamar a atenção que eu vou dar mais ênfase nesse curso para o processo de gravação ou seja e para um processo específico, porque uma produção de uma videoaula pode ser de várias maneiras, podem ser abordadas diversos pontos, mas o foco desse curso é a gravação da tela do computador em conjunto com o áudio do computador e a gravação, a captura de uma imagem, de uma webcam. webcam assim como estou usando aqui, Eu estou usando o meu notebook de casa, o meu notebook pessoal, para fazer essa aula. E por fim ainda eu vou abordar alguns aspectos básicos de edição, cortar, ajustar uh, para o refinamento do vídeo. Esse curso está dividido em quatro etapas basicamente, então a etapa inicial falando sobre ideia, a roteirização e essa pré-produção antes da gravação. Depois, numa outra etapa sobre instalação, configuração do OBS, que vai ser um dos softwares que nós vamos abordar. E o capítulo 3, ou uh, módulo 3, a, que é um dos mais importantes, que é a organização de cenas e fontes nesse software OBS. E por fim, depois de gravado o vídeo, aquele refinamento. No, tra, vamos trabalhar edições básicas com o Caden Live. Então não vai ser nenhuma edição... Uh, uma grande edição, até porque pelos conforme as configurações feitas no OBS, eles vão ele vai precisar esse vídeo uma mínima, um mínimo ajuste, uma mínima edição. Lembrando que todos os softwares que nós vamos abordar, tanto o OBS como o Caden Live são softwares inteiramente gratuitos, tá? são open source e podem ser instalados tanto no Linux como no sistema operacional Windows. Inclusive o OBS eu tenho certeza que ele dá no pode ser instalado no no iOS. O Caden Live não tem o total certeza, mas eles são bem são multiplataforma e fáceis de se trabalhar, certo? Então, bora gravar? Fiquem comigo e até mais!